hora hora hora olha quem voltou a gravar não é mesmo <risos> desculpa em estar tá sumido no canal olha só que tinha nublado que tá Eu eu tentaria na... em São Brás fazer uma venda do lx para um cara que que ele trabalha no interior e aí Hoje de manhã cedo ele vai estar em Belém ainda, que ele vai pro trabalho, 7h40, agora são 7h20 Eu tô me dirigindo lá pro ponto de São Brás pra encontrar com ele lá pra poder vender as luvas Que inclusive eu não estou com as minhas porque eu não achei elas em lugar nenhum Acho que eu esqueci na casa da senhorita, senhorita motovlog Belém E tá muito frio cara muito frio mesmo. Como diz o escape no, no Cerrado? tava com dúvida. Quanto é que é o nosso frio aqui? A ah, média: 24, 23, 22 graus. Mas a sensação térmica aqui que está uns 20 por aí, 21. Com o vento batendo no meu peito. Né? Quero agradecer ao meu amigo Arthur Neto. Fez a doação aí do seu microfone antigo Um dos melhores que ele já teve, só que aí deu pau, trocou de câmera o, adapta... o adaptador diferente E aí estou fazendo o teste agora desse microfone que ele me deu Fez adaptação E... Vamos ver como é que eu desenrolar a qualidade do áudio A cápsula parecia ser muito boa e bora ver o que, que vai ser desenrolado nesse áudio aí. Olha como tá o clima totalmente nublado hoje. Parece que vai chover a qualquer momento, mas eu espero que não vá. Então, eu disse que eu estava sumido do canal um pouquinho, mas é que tava muita correria na vida. Ainda está, na verdade, como vocês podem ver. Mas, e também eu f... confesso pra vocês que eu tô um pouco desanimado. Com o que? Com o canal? Com os, com os inscritos? Não, o que eu estou desanimado é com a qualidade da imagem da SJ4000 do modelo que eu tenho que é 2014, se eu não me engano. Então acho que a filmagem já evoluiu muito e eu meio que fico sem tesão para gravar porque eu gosto das coisas com, de assistir as coisas com qualidade. E aí tá, a gente tá tentando fazer um conteúdo razoavelmente bom e com qualidade, não né? dá pra mudar de faixa aqui, tem um buraco gigante. Aqui. E aí eu tento fazer isso, né, boto fazer umas coisas com mais qualidade, mas aí eu fico limitado na qualidade da captura de imagem, quando tinha outra câmera ainda, a m ainda conseguia fazer uns time timelapses, botar uma, uma imagem com uma qualidade um pouco melhor, na verdade, bem melhor do que a SJ4000. Mas agora tô, a câmera escangalhou, eu tô só com a SJ4000, a Guerreira. E não tenho pretensão de vendê-la, não me arrependo de ter comprado, nem nada. Eu só não queria ter que usá-la como câmera principal. Eu, a coloco, eu quero tenho a intenção de colocar ela no capacete da meu namorado, que a gente antigamente gravava com duas câmeras, né? E usava essa câmera de. Queria usar a sj 4000 como câmera de reserva. E comprar um SJ7 Star pra colocar como. Como câmera principal. Mas ainda não consegui. Juntar essa grana para fazer essa proeza Vamos ver quem nesse mês vai E aí até chegar lá pra fevereiro, março Então a queda da baixa dos vídeos no canal é devido à falta de gasto que eu estou tendo pra, pra upar as coisas pro canal Devido à qualidade da câmera que não me agrada Porque eu chego aqui e final, falando Ai, cara olha só que tarde bonita, que final de tarde bonita Mas quando eu vou assistir o que eu tô falando em relação à beleza não tá nada condizente com a qualidade que a câmera está mostrando. a olho não está muito mais bonita. E o pior é que tem câmera que deixa a imagem muito mais bonita na câmera do que próprio olho a olho nu. Claro que essa já são uma Canon, uma Nikon, mas uma GoPro, Hero 5, então Hero 4, Hero 3, ou mais esses mais modernas, mais novas, com certeza dão uma melhoria bastante bacana para assistir, né? Isso, o cara com uma qualidade boa de vídeo, o cara tem uma retenção maior, tem uma procura maior pelos vídeos, tem um número maior de inscrições e assim vai sucessivamente o crescimento do canal. E não dá sempre pra continuar a mesma coisa, né? Desde quando eu comecei o canal, eu acho que a tendência sempre é sempre a gente tentar evoluir. Seja na forma da produção dos vídeos, quanto também na questão da, da captação de imagem para o vídeo. Né? E é isso, meus amigos do Cerro Vídeo por aqui. A gente se vê no próximo. Um grande abraço a todos. Eu volto logo, assim que, que der. Um abração.